É, é, entrando um pouquinho aqui para falar de cobertura, quais são as coberturas que o seguro incêndio proporciona Ó, hoje, é, dentro da a gente chama de cobertura básica, né? Que é a, a que é obrigatório né, ser contratado. Ela engloba a, a cobertura de incêndio, ele vai cobrir também raios, quedas de raios, explosões, fumaça e queda de aeronaves. Tá, então, você vai ter aí um rol de praticamente cinco coberturas dentro da cobertura básica. E com aquele valor né, que eu passei, que é um valor irrisório aí dentro da, da garantia que você vai ter né, para receber no momento do incidente. Além disso, essa é a cobertura básica. Além disso, num seguro incêndio pode ser contratado também, né, ficando acordado aí entre as partes. É a cobertura de danos elétricos, impacto de veículos, principalmente para residências, onde é, estão localizadas em locais com muito fluxo de veículos, é importante, acontecem né, essas colisões em muros, em portões, e o custo muitas vezes é caro. Vendaval, né, nós temos aí um histórico lá, é, em algumas regiões do Brasil, muito, muito alto de prejuízos né, em telhado, e nos bens das pessoas, queda de granizo, perda de pagamento de aluguel, responsabilidade civil e tumultos, né? A cobertura de tumultos, ela está mais, espe mais específica para o comércio, né? Então, para as residências já não se contrata tanto essa cobertura, tá? Mas as outras, todas as outras, é muito importante também que, além da cobertura básica, o inquilino o proprietário pense nessas outras situações também.